Quando o pai dele morreu, eu não sei se o senhor, o senhor sabe. O pai dele morreu foi um, um raio que caiu. Alonso. Ah, mas. Alonso. Como hum. que é o nome do senhor é? Sebastião. De quê? Sampaio. Sampa. O senhor Sebastião irmão do senhor quem são? eu, eu tenho. Se o senhor quiser marchar Antônio, um pouquinho Antônio, aí... Antônio Sampaio... Antônio Sampaio... Antônio Sampaio... Maria... É, é, é, Luzia Sampaio... É, é, Antônia Sampaio... Nós somos mineiros, somos daquela região do Biracis Tudo é, é nome... Sebastião, José... E, é, Joaquim... Joaquim não tem... É, é Antônio, José, Sebastião... Luzia, Maria, essa. É. O senhor é, é, é Sebastião? Sebastião. É, o senhor faz aniversário quando? 1 de dezembro de 1042. De não é por causa do, do feriado de São Sebastião, não? Não. Não. Não. não. O senhor não. tinha Sebastião na família? A parente, a avô? Tinha, tinha, tio. Tio? Tio, é. O senhor Sebastião? Irmão, e o pai do senhor, como que eu chamava? Francisco Sampaio de Melo. Sampaio de Melo. E a mãe? Maria das Dores de Melo. O Melo é do pai do senhor. E do pai, é, é. é. E o senhor nasceu em Tirapuã? Em Tirapuã, 1 um de 12 de 42. Então o senhor já está com 70 anos. 79 e meio, né? Para fazer 80, 80 anos. É uma, eu tô com fazer 70. <risos> fazer 70, tá estou. longe aí. Tô eu estou longe, mas é, eu, eu tô indo. É, eu tô indo também. Vamos indo remando, levando. O senhor veio para Franca, o senhor tinha em que idade? Eu vim para Franca e eu já tinha 32 anos. 32 anos. O senhor conheceu ali naquela região de São Seb... é... Itirapuã, é... São Tomás de Aquino, os Brigagão? Não. Não, não conheci. Eles vieram daquela região de São, é... São Sebastião do Paraíso? Não, não conheci. Conheci por nome até hoje, sim, mas nome por, por, o nome... Senhor... Então o senhor já veio casado lá de... Já, cidade. já vim. Já vim. Eu, eu, eu... Eu, da, da, da, da roça, diretamente da roça, campeonato café, eu fui para São Paulo, com 17 anos. Fui para São Paulo, fiquei até os 34 anos lá em São Paulo. Aí, com 34, eu vim para Franca. Mas eu era da roça, lá do Santo Mera, Biraci. Fui diretamente para São Paulo e fiquei lá até os 34 anos. Daí que eu retornei para Franca. O senhor fala de Biraci? Quem é que era de Ibiraci da família, a senhora, a mãe? Não, assim, eu falo de Biraci porque é a cidade, mas nós morávamos na roça. Né? Fazenda? Fazenda, mas não, nós não, não, nós não era proprietário de fazenda, não. Gente, Tocava o serviço? É, é. E, e, e a roça, a... a, a, a... A população rural era muito grande naquela época, e né? Era muito. Era o serviço que tinha, né? Era muito. Porque se vinha para a cidade era pouco serviço, era.. Não tinha, não tinha quase serviço de cidade, não. O e se... o pessoal era mais desenvolvido, serviço de roça mesmo, né? O Aquele senhor foi para São braçal, Paulo, o senhor? É. Serviço braçal, serviço como se. Vamos dizer assim. Era.. É, é... Você vê assim aí que hoje uma máquina faz com duas horas, as três, quatro pessoas ficar a semana inteira para fazer. Não era? <risos> então, era, hora Você é. tá falando isso, a, a rede de esgoto de Ibiraci, quando eles foram abrir a rede de esgoto, eles tiraram a foto com enxada, enxadão e picareta. E os homens tudo levantando os instrumentos de trabalho. Hoje uma máquinazinha sozinha com, com motorista lá o, o, o maquinista o, lá é, é, o, operador, já, né? o operador já faz um estrago o <risos> senhor Sebastião o senhor morou em São Paulo o senhor trabalhou em que em São Paulo eu eu eu fui para São Paulo diretamente da roça cheguei lá fui para oficina mecânica de ônibus sem saber o que, que era uma chave de fenda e fiquei na oficina uns tempos, aí fui desenvolvendo a motorista e fui desenvolvendo, aprender a dirigir, porque na roça só sabia andar a cavalo. Aí fui, fui para São Paulo e comecei, e fui, fiquei na oficina uns três anos de ônibus, trabalhando, isso aí, isso aí foi 63, 60 e pouco. Eu fiquei, trabalhei na oficina, depois consegui tirar a carta de motorista, eu passei motorista, fui motorista de ônibus lá em São Paulo, na, na, na, na, na, na, na, na, na Urbana. <coughs> Fiz circular lá uns cinco.. Seis anos de circular. Passei para a rodoviária, para Santos, fiquei em Santos fazendo São Paulo-Santos mais uns dois anos. Fui para a aviação Cometa, fiz Viação aviação Cometa-Rio de Janeiro mais cinco anos. E, e, e, e, e do, do, do Rio de Janeiro fui para o Radial Transporte, fiquei carreta, fiquei mais três anos viajando para o mundão aí. Aí vim pra Franca e estou vivendo a vidinha aqui em Franca. Aqui em Franca você trabalhou como motorista também, não? Trabalhei, trabalhei. Encerrei minha carreira na Brahma. Puxei Brahma 10 anos. franquini franquini Nenzinha. É Nenzinha? É. Eita! Nenzinha. Aquela Eu coisa. só buscava Brahma onde naquela Agudos. época? Agudos. Agudos. Vizinho de Bauru. Entre... entre... entre... Saú e Bauru. Oh. O, o senhor, Sebastião, na época do senhor, era a Brahma que dominava aqui na Isso região. É. Hum. Não tinha escola ainda, hum. não? Tinha, mas tá... a escola era fraquinha. Era né? fraca, né? Era fraquinha. E a escola ia pegar cerveja lá em Anápolis, né? Então a cerveja da escola... Ficava mais cara. É. Então é a vida. A vida. Eu O senhor conheceu o avô? Quem? A avô do senhor? Conheci um... Pai da minha mãe, como avô que, e avó. Como que chamavam? Antônio, Antônio, agora eu não estou certo, se era Antônio Biano ou se era Antônio Bibiano. Bibiano. É, é daquela região ali mesmo. Não, a mãe do senhor é de que região? Eu era rapazinho, eu era molequinho ainda quando ele morreu. E, e eles moravam onde? Que região? Né? Ali também, região do Biraci. É. Essa região aí também. Era aí. Uhum. O senhor casou em São Tomás de Aquino? Não, não, não em, Ca... em Tirapuã? Casei, casei em São Paulo. Em São Paulo. São Paulo. É isso aí. Quando o senhor voltou, já voltou casado? Já. Com os filhos. Ô, senhor Sebastião, foi um prazer conversar com o senhor. Foi me pra, fala, me fala um pouquinho. O que é a vida para o senhor? A vida é uma coisa. Para mim, eu acho que é um. Uma corrida? É um. Como se diz assim, o que é que nós podemos falar da nossa vida, que na nossa vida nós só sabemos do agora, porque nem daqui a pouco nós não sabemos o que é mais, né? Mas... Amiga, o senhor dirigiu tanto carro, eu sou vítima de acidente de carro, Sim. tem 35 anos. O senhor passou por algum momento de, de acidente? O, o, o senhor viu muito acidente, né? Vi muito acidente, vi muita gente morrendo, morta de acidente. No meio da ferragem... É, é, é, é, é. É. Colega meu da aviação começa queimando no volante, bater, queimar no volante, você passar ver o cara queimando lá no volante, você não pode fazer nada. Via Dutra. É, é, é, é, é, é, entendeu? É, já vi carro capotar, matar criança, chegar médico na hora, nossa a criança já está morta, isso tudo na Dutra. Já... Já... Uma vez, indo para o Rio de Janeiro, dei, dei com, uma, com, com um gado na pista, entrei no meio do gadão que a pista, matei quatro vacas em cima da pista e, e por aí vai. Nunca, nunca arranquei uma unha do meu de acidente. Nunca. Graças a Deus. Não. Nunca quebrei um dedo, vamos dizer assim. Sou Sebastião. Encerrei minha carreira com... É. O Hum. O senhor, quando motorista, você não tinha limite de velocidade não, né? Não, não. Tinha gente que andava com 160 não, não da descida. Na minha época, os, os, os, os caminhões, os ônibus, não eram tão desenvolvidos quanto no... hoje. Quanto hoje, né? Porque hoje, esse, essas carretas de hoje aí, você está sem, você está te empurrando, às vezes, porque. É, é, é outra. Outra, outra é, tecnologia. É, é outra tecnologia, exatamente. Ô, oh, oh, oh, oh, Sebastião, agora. A, o, o caminhão. O senhor andou muito em estrada de terra, não andou, não? Não. Não cheguei a pegar tanto, não, que eu fazia, mas era sul. Era sul com o Paraná, né, Paraná, Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, e, e, e, e, e aí, aí, aí que eu, eu morava em São Paulo, entrei no Radial por intermédio de São Paulo, foi. Mas eu vim, mudei para Franca porque meus pais já moravam aqui e eu tava morando lá. Aí eu trabalhava no Radial. Lá em São Paulo, fazendo aquelas partes para lá, para o sul, para lá. Aí, meu pai está em Franca, e, e, e se eles me transferirem para a linha de Franca, eu vou mudar para Franca. E foi o que aconteceu. Aí eu vim para cá, mas eu não fiquei no estado de terra, não. O estado é, de terra, não. Mas o senhor pegou é, caminhão e onde de queixo duro, né? Muito. Muito, muito, muito. Queixo duro, para a pessoa que está vendo o nosso vídeo... É, é que não tinha direção hidráulica, né? Não. Era, era, era pesada a direção. E nem, e nem, e nem freio a ar, né? era freio a óleo mesmo, você pisava. Tinha que... O, hoje, hoje é naquela é, época não. Era... A, a marcha tinha que dar o tempo certo para entrar e... Tinha, uma, um, tinha uns que sim. É. Tinha uns que sim, é. E o senhor aprendeu dirigir carro aonde? Então, aí foi dessa ida para São Paulo. Aí a gente vai mudando as coisas, vai família, vai mudando, vai indo, vai indo, vai indo, né? Mas e até hoje, graças a Deus, ainda estou ainda contando história. E, e, e, e, e dirigindo. É. Foi um prazer. senhor Sebastião, e, e, e os filhos? Quantos filhos o senhor tem? Eu Não. tinha só um que Deus já levou. Não tem mais. E netos? Também não tem, não tem. O filho não casou, morreu com 42 anos, entendeu? E assim é a vida, né? A mulher parou de, de, de ter filho novinho, aí não conseguimos adquirir mais. E, e eu e ela e os irmãos, meus irmãos, família de, de outro, né? É. Oh, foi um prazer muito grande conversar com o senhor um Obrigado abraço, Obrigado do senhor valeu, valeu. Aí Eu estou apertando a mão Eu, eu vou filmar e caminhando um pouco eu sou O senhor Sebastião Será que ele vai atravessar aqui a avenida? Vamos ver se ele vai atravessar Acho que eu estou na rua aqui Ele está indo para lá Caminhando Caminhão, né? O pessoal tá ali. Hoje é dia 8. Do 7. 2020.